Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso sobre Jornalismo de Dados Ambientais. Eu sou o professor Jorge Santos, sou especialista em Geotecnologias e vou apresentar nossa segunda aula sobre essa temática Sistema de Informações Geográficas, falar sobre questões relacionadas a dados vetoriais e raster. Uma aula muito importante para que você venha dominar com segurança a plataforma QGIS. Bom, vamos começar nossa abordagem mais uma vez falando sobre as palavras-chave. Primeiro vamos falar. Arquivo vetorial, representação por meio de geometrias de ponto, linha e polígono. Justamente. A representação vetorial, ela vai trazer ou materializar ou dar formato para algo que você observa no que a gente chama de espaço geográfico, né? que é a relação homem e meio ambiente. Arquivo raster é uma estrutura matricial, são dados formados por linhas e colunas. Para o raster, a missão é a mesma. É a missão de você representar a realidade desta vez, por meio de uma estrutura de matriz que a gente vai ver mais adiante. E por último nós temos as coordenadas. As coordenadas são um meio matemático para você estabelecer essa correlação. Computador, mundo real. Mapa, mundo real. Como é que você correlaciona? Como é que você pode se certificar a respeito de posição? Para isso você vai ter as coordenadas. E agora vamos tratar dos tipos de dados geográficos. Pode ser dados vetoriais ou dados raster. Quando a gente fala de tipo de dados, tecnicamente, nós estamos falando da modelagem de dados espaciais. Por que é importante aplicar uma modelagem? Bom... Você trabalha com vários tipos de dados. né? Mas como é que você pode representar melhor o espaço geográfico? Você tem dois modelos de representação. Então, no universo da representação, você tem o formato de vetor e o formato de matriz. O formato de modelo vetorial e o modelo raster. Olhando para o modelo que está diante de você, quais são as feições que você pode identificar? Oh, no modelo vetorial, posso identificar construções posso identificar edificações, posso identificar árvores, posso identificar uma estrada e posso identificar um lago. Como você pode perceber, a realidade é representada de uma forma discreta. Então as formas dos objetos no modelo vetor são bem definidas. E no modelo raster, eu posso identificar esses objetos? Posso. Eu olhando para essa imagem consigo identificar que ali há árvores, há um corpo d'água, há também construções ou edificações e também uma estrada. Então qual tipo de modelagem você vai utilizar no geoprocessamento? Ambas. Vai ter momentos que você vai trabalhar com o modelo vetor. E também outros momentos que você vai trabalhar com o modelo rastro. O modelo vetorial ele é conhecido por ter uma forma e uma base de dados. Então, o que é mais importante nesse modelo vetorial? Os objetos têm uma geometria, um desenho e tem também um cadastro, um banco de dados para armazenamento da informação. E a respeito do modelo raster, o que é, que é importante? Você tem uma estrutura de matriz, ou seja, batalha naval, se lembra do Excel? Que é um, o que é o um Excel? O que é uma planilha eletrônica do Excel? Ele é um dado formado por linhas e colunas, não é verdade? B5, D8, não é um, não é um cruzamento de linhas e colunas? Esse princípio do Excel serve aqui também. Ali eu tenho cada célula ocupando um valor numérico, para cada, identificar cada objeto Aí tem o corpo d'água e pode ser identificado pelo valor 4 Eu tenho ali feições do solo Como se fosse uma ocupação do solo Isso aí, não é discriminação do solo Na matriz tem esse formato aí Então, o que, que é o pixel na imagem? É a interseção da linha e da coluna Como se fosse lá a célula do Excel Célula D8, não a interseção da, da linha e da coluna Aqui é o mesmo princípio E agora vamos falar das geometrias Ponto, linha e polígono, o que é fácil de entender? Ponto é uma geometria original, como você vê aí no texto Dependendo da escala nós utilizamos pontos para a representação de entidades individuais Pontos de ônibus, aeroportos, uma escola, um aeroporto pode ser representado por um polígono Dependendo da escala, se estiver muito próximo E se estiver se, e se, e se muito distante, por exemplo, ali você vê o um mapa do Brasil E vários aeroportos, principalmente ali na região sudeste-sul, né? Muitos aeroportos. Então você pode identificar que o ponto, dependendo da escala, ele pode ser utilizado para representar feições individuais. Ponto de ônibus, ele pode identificar sua loja, pode identificar qualquer objeto individual. E a geometria de linha, ela é utilizada para representação de entidades lineares do, do espaço geográfico. Se você olhar para a realidade, qual é o melhor tipo de geometria para representar um gasoduto? Então você tem que pensar o que é um gasoduto. O que é um gasoduto? Gasoduto é um tubo por onde passa ali o gás. Não é verdade? Então, se esse tubo ele é retilíneo, ele é melhor representado com uma geometria de linha. Então, linhas podem ser fechadas ou abertas. Linhas são usadas para a representação de entidades lineares. Pode ser linha de transmissão, pode ser uma rede de drenagem. Aqui tem uma curiosidade bem interessante. Drenagem, que é a representação simples de uma hidrografia No mapa ela é representada com linha Mas reservatório, que é aquele espelho d'água né? Os corpos d'água são representados com polígonos Pode perceber aqui, eu coloquei intencionalmente Para que você não venha aprender já em cima de um conceito errado sabe? Tem que aprender em cima de um conceito certo Qual é o tipo de representação? Pelo fato do reservatório ser uma água Um corpo d'água, ele tem que ser representado pela geometria de área a área é um sinônimo para polígono. E o polígono, como você já conhece, é uma representação fechada, nunca é aberto. Não existe polígonos abertos. E o polígono ele é utilizado para representação de feições de área. Então tem lá o lote. Lote da sua cidade. Eu vou representar lote Lote A, lote B, lote 15. Como? Com polígono. Limites administrativos. Limite de estado, município. O limite da terra indígena. O limite... Por exemplo, ali da Amazônia Legal, eu vou utilizar um polígono para representação, sempre uma geometria fechada. E agora falando dos dados raster, chegamos aqui a ele, ao Google Earth. Todo mundo conhece a aplicação Google Earth, ele é uma aplicação que vai descarregar na tela imagens de satélite. Então se tem uma imagem, eu tenho uma entidade do tipo matriz, eu tenho um objeto matricial, portanto, qualquer imagem é um arquivo raster. O que é o um arquivo raster? É estrutura formada por linhas e colunas. Ok? Qualquer tipo de imagem, com ou sem georreferenciamento, ou seja, não importa. Está aí o Maracanã, estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Bem, a imagem é bem complexa, né? ainda mais imagem de altíssima resolução, como são as imagens do Google Então você consegue ver bem o Maracanã, consegue ver ali o estádio auxiliar, a piscina, a linha, linha férrea, as edificações, você consegue ver a vegetação. De uma precisão absurda. Também, ao mesmo tempo que ele é fácil de você visualizar os dados e identificar, é difícil para você mapear. E aqui é uma comparação do que seria, a grosso modo, um objeto vetorial e um objeto raster. Objetos vetoriais, como você pode perceber, tem as fronteiras muito bem definidas. O raster já é complexo de ser mapeado. O maracanã, se fosse no formato de vetor, teria essa aparência ali. E o maracanã na imagem, como você viu, é aquele formato. Então o formato raster, apesar da clareza de detalhes que ele apresenta, ele pode ser difícil de ser mapeado. Então vamos partir para as extensões comuns para dados geográficos. Vamos falar aqui das principais extensões. Então você tem aí uma coleção... De extensões, cada extensão ele leva para um formato de arquivo. Significa que você pode construir aquilo que nós chamamos de interoperabilidade. Ou seja, um programa conversando com outro. Um formato de um determinado programa nativo sendo aberto em outro programa. Então essas questões de interoperabilidade, o que ele, diz, ele tem habilidade para poder lidar com isso. Por exemplo, se eu quero trabalhar com dados do Google Earth Eu tenho ali o KML do Google Earth Então o formato de vetor do Google Earth O desenho que você vê lá no mapa do Google Earth É o KML Também dados por seguir SQL Os famosos XLSX E também o CSV Que são dados provenientes do Microsoft Excel Também LibreOffice Calc né? Você tem os famosos DWG e DXF do AutoCAD, o que a gente também tem a capacidade de ler. E ali, o nosso saudoso e bem destacado ESRES Shapefile, o principal formato que nós trabalhamos para dados vetoriais. Além do Shapefile, também temos o GeoPackage, que é o formato de banco de dados espacial aberto. E para o mundo das imagens, o mundo das imagens, você tem ali, por exemplo, o GeoTiff. O GeoTiff é o formato de imagem, é o formato de equipe raster que você vai carregar no seu programa para realizar suas análises. Projeções e a base cartográfica de referência. Por que, que esse assunto é importante para nossa aula? Porque nós lidamos com dados espaciais, portanto, temos que identificar o sistema correto. No sistema QGIS, você vai topar, ou você, você vai lidar, com dois tipos de sistemas. sistemas de coordenadas geográficas e sistemas de coordenadas projetadas. Esses sistemas de coordenadas são aplicados em casos particulares. Por exemplo, para representação de mapa de localização, você vai utilizar o sistema geográfico. E para medição, medição de cálculo, volume, distância, você vai utilizar o sistema de coordenadas projetadas. Aqui nós temos o formato da coordenada geográfica e o formato da coordenada projetada, ou plana, tem um sinônimo também coordenadas geográficas ou geodésicas, coordenadas projetadas ou planas. Então, no sistema geográfico nós trabalhamos com latitude e no sistema projetado com o este e o norte. Uso da base cartográfica. Esse aspecto é bem importante porque você precisa de dados de referência, como eu falei na aula anterior. Então, na minha visualização eu tenho limites de hidrografia, eu tenho limites das cidades, eu tenho... Unidades de conservação, tenho várias camadas digitais que me servem como referência. Para você que vai trabalhar na Amazônia, é importante você ter o limite das terras indígenas, limite das unidades de conservação e feições que servem como referência para o seu trabalho. No último tópico, nós vamos falar um pouco sobre geosserviços. Um assunto que é importante, porque vai otimizar muito o seu tempo. Para lidar com geosserviços, você precisa conhecer as conexões. WMTS e WFS. WMS significa Web Map Services ou Serviço de Mapas Web. Enquanto WMTS significa Serviço de Mosaico de Mapa Web. É uma pequena variação do primeiro, né? Então, com o WMS você vai carregar a imagem inteira e com o WMS ele vai carregar a imagem em quadrículas. Que é muito mais rápido com o WMTS do que com WMS. Isso é para a imagem. E para vetor, você tem o WFS, que significa Web Feature Service, ou conjunto de dados vetoriais que empresas e instituições disponibilizam para consulta online. E aqui você tem os serviços WS, WFS de algumas instituições. Eu coloquei duas aqui. Eu coloquei um WFS do INCRA e coloquei da IND, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. No meu navegador, eu vou acessar o serviço... Da IND, né? Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Descarreguei aqui na minha tela. E o link da IND vai me levar para esses serviços. Olha quantos serviços você tem à disposição para explorar. São muitos, são muitos. Deve explorar, deve verificar se quais deles são compatíveis com dados da Amazônia. Deve verificar a data desses dados, né? se houve atualização, porque é muito importante. Então, para exemplificar a prática, eu vou descarregar aqui no QGIS. Esse WFS da FUNAI. Aqui vou copiar esse link aqui. E aqui como eu meu QGis aberto. Eu vou estabelecer a conexão. Eu clico no gerenciador de fontes de dados livres. Aqui eu posso escolher qual é a plataforma que eu quero me conectar. Eu quero me conectar com o serviço WMS, WMTS. Não. Para esse caso eu quero. Segundo a apresentação. Eu quero WFS. Eu quero feição. Então eu clico aqui em WFS. E clico em novo, para estabelecer uma nova conexão. Em seguida, eu digito o nome da instituição e coloco o link referente. Clicando no botão ok, eu posso me conectar com o um servidor lá da FUNAI. E agora posso descarregar as terras indígenas do meu projeto. Então tem aqui vários dados. Vamos por exemplo, limite quilombolas. Eu clico nele, clico em adicionar. Clique em fechar. Os limites quilombolas do Brasil inteiro vão ser descarregados na tela. Eu posso, inclusive, adicionar minha base cartográfica de estados para eu checar as terras dos quilombolas. Então, as quilombolas quilombola dentro da Amazônia está aqui, a base da quilombola. Então, posso também voltar lá, ou posso clicar aqui embaixo, que já estabeleci a conexão WFS, está vendo aqui a setinha? Você pode se conectar com o serviço da FUNAI aqui mesmo, e descarregar a feição que você quer. Eu quero, por exemplo, terra indígena. Onde estão as terras indígenas aqui do serviço WFS da FUNAI? Vamos localizar o limite de terra indígena. Então tá aqui. ó. Terra indígena a, Ele vai começar a descarregar as terras indígenas. Também tem aqui do SIGMINI, terra indígena. Deixa dá dar uma olhada ver se está diferente. Está vendo SIGMINI, terra indígena, esse mapeamento aqui. Então, muito interessante trabalhar com GeoServiços, porque ele vai te poupar um tempo. Quando você quiser confrontar informações, olha, tem uma informação aqui, e eu queria saber se corresponde. Vamos conectar com o geosserviço da FUNAI. A terra indígena está lá, então posso construir uma edificação numa terra indígena? Obviamente não, né? É uma área reservada. Também unidade de conservação, você pode procurar aqui, unidade de conservação. Você pode descarregar. Por isso que eu falei que é importante né? você ter uma base de referência e a partir dessa base de referência você realizar suas análises. Então tá aí, é, poupa muito tempo trabalhar com serviços no seu sistema de informações geográficas que existe. Então nessa aula você viu os conceitos sobre dados vetoriais e raster, explicação sobre geometrias, ponto, linha e polígono. Também falamos brevemente sobre sistema de coordenadas, principais formatos, de dados geográficos, estão estão lidos no QGIS. E por último, encerramos com os GeoServiços. Que você possa estar aqui conosco na próxima aula. Vamos continuar a levar o conhecimento para você da melhor forma possível. Um grande abraço e até a próxima aula. <música>